Levados pelo vento. Existe até uma música chamada Deixa a vida me levar, vida leva eu. A Bíblia vai falar que esse tipo de pessoa não são pessoas que são deixadas levar pela vontade de Deus, mas são levadas por ventos de falsas doutrinas ou seja, não consegue se firmar, não consegue consolidar a sua vida na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o salmista inicia o livro de Salmos dizendo, Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante porque quando nós olhamos para os nossos relacionamentos, nós vamos perceber sim que existe muitas pessoas ao nosso de redor chamadas de ímpios, chamadas de pecadores, chamados até mesmo de escarnecedores. Ou seja, se eu olhar para esse texto, eu vou perceber que a vontade de Deus é que nós somente estaremos sentados, estaremos relacionando com esse tipo de pessoa se nós formos a luz, se nós formos o sal daquele lugar. Mas esse tipo de pessoa que senta, que anda, que se detém nesse tipo de caminho, ele não encontrará a bem-aventurança. Ele não será um homem feliz, pois para ser feliz, pois para ter a bem-aventurança do Senhor, esse homem, ele precisa ter prazer na lei do Senhor, meditar na palavra do Senhor dia e noite, e a consequência vai estar no versículo 3 desse capítulo. Será como uma árvore plantada junto ao Ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa de Deus, homem. Essa é a promessa de Deus, mulher ou jovens que estão me ouvindo agora. Você como árvore. Se você estiver plantada junto ao ribeiro das águas, junto à fonte das águas vivas, a palavra de Deus vai falar que os frutos darão no tempo certo, as suas folhas não cairão e tudo, e você sabe o que é tudo? Tudo é o completo do seu ser, isso será próspero em sua vida. Por isso te convido a fazer uma oração comigo nesse dia. Amado Deus, poderoso Pai, queremos nesse dia firmarmos a nossa aliança com o Senhor. Se muitas das vezes, ó Deus, nós deixamos de ser levados pelos ventos falsos de doutrinas, deixamos muitas das vezes a nossa vida ser conduzida pela nossa própria vontade. Nos perdoa, queremos andar conforme o seu querer, queremos meditar na sua palavra dia e noite, queremos estar plantados juntos aos ribeiros das águas, porque eu tenho certeza que o Senhor dará aquilo que é necessário para cada um de nós sobrevivermos. Abençoa ao Pai esse que está me ouvindo e que em nome do Senhor Jesus nós possamos, ó Deus, estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudmeier. Compartilhe essa mensagem, faça chegar ao maior número de pessoas que tanto precisa. Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.